Graça e Paz. Estamos no 17 sétimo dia da campanha. Disciplina é uma demonstração de amor. Quem não ama não se importa. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Saibam, pois em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. A disciplina divina é um ato de amor, pode até doer, mas a finalidade é o nosso próprio bem. A disciplina acontece quando Deus retira sua mão protetiva. Ficamos desprotegidos e o inimigo ataca nossas vidas, dentro dos limites permitidos por Deus. Ao longo da história do povo de Deus e das nossas vidas, foram muitos os momentos de disciplina de Deus. Mas, no final, isso resultou em bênçãos para as nossas vidas. Não gostamos de ser disciplinados. No momento da disciplina, parece que o mundo vai acabar, mas nunca se esqueça que a disciplina divina é em amor. Como um pai que corrige a seu filho que ama, Deus sente a dor quando seus filhos são disciplinados. Ele não é um Deus insensível. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no deserto e Mente na eternidade. Ó oh, Deus de amor e bondade, é preciso reconhecer que temos necessidade de ser disciplinados. Mesmo que não tenhamos a real noção do que nos cerca, muitas vezes ultrapassamos os limites e provocamos a necessidade de correção de rota. E que bênção que essa correção vem na hora certa para nos abençoar. Senhor, ajuda-nos a perceber os seus limites para não precisarmos de uma disciplina mais severa. Sabemos o que devemos fazer, mas falhamos mesmo quando estamos bem intencionados. Obrigado, meu Deus, pela sua fidelidade e amor, que nos mantém no curso certo da nossa vida espiritual. Agradecemos pelos momentos de disciplina, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!